Muito bem, Trevo de Neves, zero 040, aqui em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, nós hoje vamos percorrer a LMG 806. gravar a situação dessa via a entrada aqui sempre bem complicada é... sugiro que vejam aí a minha Fala sobre o trevo de neves, tem um vídeo específico sobre o trevo de neves aí no canal voz do Cliente. Eu vou falar os defeitos e problemas de entrar e sair desse trevo aqui. Olha o perigo. Então esse carro aqui agora, olha, olha, olha, meu Deus. As Nossas costas aqui, quase que a carreta, essa carreta aí já lambe um carro que parou. Ia sobar pra nós Que parou na pista Um erro grave Meu Deus Falando Em complicações do trevo de neves E quase que o acidente Aqui no trevo de neves Isso porque o trânsito parou Aqui, ó, Eles estão fazendo um quebra-mola Bom, então aqui já é a LMG 806 Tecnicamente ela começa aqui E vai até Justinópolis Passando pelo centro de Neves Na prática, né? Pouca gente conhece E considera a 806 apenas de Neves, a Justinópolis. Nós vamos passar pelo centro de Neves cheguei toda a extensão da 806. Vou dar umas aceleradas no vídeo para ele não ficar tão extenso. Bom, os bairros cresceram aí. pequenos pedacinhos, é um garoto ou no canto, aqui ainda tem um pequeno pedacinho de passeio. Mas a maior parte não tem, nem acostamento, nem passeio para pedestre, e é muito comum o pessoal que mora nesses bairros aqui pegar esse trecho a pé, seja para deslocar até algum comércio, seja para ir ao centro de Neves, a pé de bicicleta. Então, infelizmente são frequentes atropelamentos aqui nesse nesse trecho. Essa falta de infraestrutura aqui em Beirão das Neves. Olha que os moradores também colaboram, né? Olha aí, um monte de areia, um monte de terra placa, um reserva mínimo de espaço, né? Se você deixar um metro na frente, aí da sua loja, comércio, casa, a mais da rodovia, você já está ajudando as pessoas a caminhar hein? com menos Quem vai simplesmente é, cruzar a cidade, investir na Venda Nova, Justinópolis, existe dois atalhos aqui. Que são muito fáceis. Depois desses quebra-mola aqui, pega a primeira, à direita subindo. se não me engano tem aí no nosso canal aí na lista, no meio da rua RMBH, tem até a placa ali ó, do Novo, Belo Horizonte, tem uma atalho aqui, ganha-se algum, algum tempo e algum espaço, eu vou seguir em frente que nós vamos passar no centro de Neves. estamos perto do centro né? aqui pelo menos tem passeio embora irregular mas tem para pedestre cidades que mais sofrem na região metropolitana de Belo Horizonte, a questão da falta de estrutura, a falta de investimento em educação, em infraestrutura básica, que é posto de saúde, escola, asfaltamento, esgoto, água. Ele mexe em muitos problemas aqui. Muito bem! Chegando então aqui ao centro. Aqui na entrada tem três ou quatro igrejas grandes. E daqui para lá, ó. A parte central e comercial aí. Neves. Neves é bem independente em termos comerciais. Mas poderia ser mais. É, houve uma certa cultura de que Neves dependeria aí da região de Justinópolis, Venda Nova. Venda Nova já é Belo Horizonte, mas é um polo comercial gigantesco. Então isso suprimiu um pouco o crescimento aqui no centro de Neves. O centro é basicamente. Essa região aqui, nós temos a praça aqui, central, alguns edifícios, alguns senhores ali ó. Aí várias lojas, bancos, comércio, trânsito pesado, estudantes. Passa nessa, ainda não. Aqui passagem pedece parar. as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte ainda. A cultura dos motoristas em relação aos pedestres e as faixas de pedestres. Eu fiquei encantado, já registrei no canal a cidade de Serra, no Espírito Santo, Santos de Mom, Minas Gerais, onde o pedestre é muito respeitado. praticamente não precisa de sinais essas duas cidades então aqui ainda faz parte aí né? o de Neves a parte comercial cresceu para lá também a igreja essa rua aqui e fugiu o nome dela eu já falo daqui a pouco ela é a continuação então da 806 aí, bem movimentado hoje um dia comercial normal 10 horas da manhã Várias agências bancárias eu percebi no centro Itaú, Bradesco, Caixa de aqui em cima, com certeza tem outras aí dentro. Bom, aqui nós estamos então deixando aí o centro de Neves. Uma das opções do atalho que entra lá atrás, que eu falei, primeira direita lá. Seria sair aqui, ó. O atalho passa ao lado do parque aqui embaixo. Tem uma, uma espécie de um parque ali atrás. E sai exatamente aqui. Dá um pouco essa passagem mais complicada do centro aí? A outra opção desse atalho é passar lá por cima do bairro. Inclusive, as placas lá vão indicar isso. Passa lá por cima, atrás, aquele bairro lá, lá em cima e vai sair pertinho da Cidade dos Meninos. Aí a Caixa é nome Federal.